Solta. Deus não me deu as mas posso voar. Esse se me solta Todos nessa terra só querem me pisar. Copos e mais copos nesse chão. Uh -uh. Cabeça só servem de degrau. Essa cidade nunca chove. Lágrimas no quarto e Mas não sei onde eu vou parar Sei que tenho sonhos que ainda vão concretizar Por trás de uma tela eles tentam me desanimar Isso gera telas e mais telas pra eu me Vê se me Deus não me deu asas, mas posso voar Vê se me salto Todos nessa terra só querem me pisar Corpos e mais corpos nesse chão só servem de degrau É que foi só uns 10 anos pra provar que sou gigante Tirado de pequena, por quem se acha tão grande Seu coração não brilha igual esse seu diamante Me diz as derrotas você guarda na sua estante Sua música vazia de traz grana sem esforço Minha matéria prima faz cê parecer um esboço de 50 mil de vira jóia em meu pescoço Ouço quando cê dividiu o almoço com os cachorros Vazem milhões e milhões de views Porque compra milhões e milhões de views O underground passa fome e você nunca viu porque Percepção. Minha poesia fete que com o coração Talvez me interesse só por monetização Fingem que existe tipo só assombração sombração. esses caras bebem e me duram um pouco Se resguardem almas confesso que fiz um pouco Hip-hop inércio congresso alguém socorro Né linha do soco essa porra tá mais pra expor Olha ao meu redor Menos sonho só pra seis semanas. Me enxergo maior Mas se eu não fizer não sinto a paz Litros de Sangue choro me faz ficar Brilhando igual sol Que se foda eu prefiro ralto Vê se me salta. Deus não me deu asas, mas posso voar Vê se me salto. Todos nessa terra só quer me pisar Copos e mais copos nesse chão uh -uh -uh. Cabeça só serve.